meus amigos, minhas amigas, diretamente no vídeo, sem eu conversar muito, olha só mostramos ali um, uma plantação de abóbora, girimu aqui para nós, no sertão do Ceará, chamamos de girimum temos girimum caboclo, girimum de leite, ok? e aqui, ó, vocês vê, ó. enquanto é, é novinho assim se limpa bem, todinho, só que quando cresce bastante, enrama muito, não tem como passar mais a enxada Aí cresce um pouquinho de mato. Vou mostrando para vocês porque eu postei um vídeo. Aqui eu catando aqui esses, esses essas abobrinha aqui, em cima tem mamão, mas embaixo é uma OK, ó. Aí pode ser que surja alguns comentários, assim: "Ah, vocês não limpam lá as abóbora". OK? Mas eu quero mostrar para vocês que aqui, ó, já catou uns, uns, uns, uns tá, essa aqui tá carregando agora. O senhor catou algum, hein, tio? Ó, essa aqui é uma espécie aqui de girimum aqui, redondinho, ó. Aqui, olha. olha. Eu vou mostrar pra vocês ali. Legal, legal. Olha só. Aqui não cresce muito, não, né, tio? Esse tamanho aqui é o maior, né? É, dá até com 10 quilos. Dá até com 10 quilos. Esse aqui, 10 dá aqui uns 5, 6 quilos, 8 quilos? 6 quilos. quilos. Diz o tio que vai até uns 10 quilos. Olha, tudo limpinho, gente. Aqui, olha. Ele planta aqui também, gente. Aqui, ó. Isso aqui é abacaxi, tio? Um pé de abacaxi. Temos aqui. Pimenta de cheiro, né, é? Olha, gente, em pleno sertão, gente. Pimenta de cheiro aqui em pleno sertão, ele consegue fazer aquilo ali. Entendeu? Olha só a plantaçãozinha verdinha, ó. Aquele planta de tudo. Manga, graviola, goiaba. Olha só, gente, aqui. Vou mostrar aqui o pé de, o pé de graviola. Gente, a graviola, gente, vamos lá para a medicina. A graviola, gente, segundo os estudos, não é meu, a graviola ela serve para combater até as células cancerígenas, segundo... Os estudos, gente, aqui ó, beleza? Então ela é essa aqui, não, não tem fruto ainda, mas o chá da folha dela, pesquise que vocês vão encontrar o que é que diz a, a, o estudo sobre a graviola. Muito bom, o chá dela, o chá da, da folha da graviola diz que é muito bom. Aqui, ó, a folha aqui muito legal, maravilha, ó. E essa gente, em que pareça, ó, aqui ó, é uma terra onde tem muita pedra, mas quando se agoa, dá muita coisa aqui, ó. Olha, olha só ali, ó, maravilha. Aqui, ó, já tem uma plantaçãozinha novinha aqui de, de abóbora, girimum, ó, novinha aqui a plantação aqui, ó. Tô com cuidado para não pisar. Aqui nós temos o mamoeiro, gente, carregadinho, ó, maravilha. E aqui, gente, em pelo nordeste, mais um pé de graviola. Ali tá ali os pés de manga, gente. Muito legal ó, a plantação. E vamos que vamos, né? Pois então, meus amigos, vamos terminando. Eu apresento para vocês também aqui o oh, chique-chique, gente. Chique-chique é, é um tipo de cacto, né? Aqui do, do, do, do, do Nordeste. Ok, muito legal, bonito. Aqui, ó, isso aqui serve para conter tem aquela seca muito grande e não tem mais nada para o gado comer ou para a criação, para o bode, para a ovelha. Ovelha eu não sei, o bode gosta muito. Você vem, tira, assa o chique-chique e põe para o gado. Diz que é a melhor ração para dar leite. Segundo o meu primo lá da serra, falou que isso aqui é muito trabalhoso. Mas depois de assadinho, dá um leite para o gado, que é a beleza. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Fui!